Madalena agora está chegando comigo na casa da Janaína. Nós estamos chamando a Janaína para ela vir aqui. Já Vou entrando Vou com a Madalena porque ela deve estar lá no fundo. Aí eu já vou... A Madalena está trazendo uma samambaia que a dona Nelly preparou para a Janaína. Ela entrar no fundo. Olha é a Janaína lá no fundo. Ó. Do carro, mas tá linda Nossa, que prazer foi... Você hein? sabe quem te mandou, né? Da... Ah, da dona Nelly, um é... abraço Dona Nelly, Deus abençoe E aí? E aí, Cícero, tudo bem? Bom, e aí, nesse vaso aí, ó Tem uma muda que Vai eu plantei lá, ela. Tem uma muda que eu plantei, deixa eu Deixa eu passar por aqui Pegou? Vou comentar Janaína. Boa, Janaína Tudo bom, Cícero? Deus. Tudo, tudo bem, graças a Deus, estamos aí Ó, aqui tem uma muda que eu plantei só que na viagem ela quebrou, Sei. que ela. Ah meu Deus, Eu cadê o de cá Cícero. Aqui ó, isso aqui é um, uma hora pro Nobis. Ó, é uma hora Sei. pro nove. Apesar que ela quebrou aqui... Mas ela ainda brota, é, né? Você sabe que é comestível, né? É, essa planta tem muita vitamina, então, né? Então, ela tá aqui ó, mas ela não morreu. Certo. Então você só depois com carinho tira e planta. Trocar ela e Deus abençoe, viu? É um presente assim para mim maravilhoso. Hoje eu tava mudando uma ali, pensando no C. Eu sei que você gosta da suculenta, né? Uhum. Então eu vou mostrar o vasinho, ele tá logo ali. Ó, eu acabei de replantar ele. Você quer ver? Josué? Pra ver se você Cadê vai tu? gostar. Quer ver? Traz o pessoal aqui. Na 11 horas. Ah? Oh. Vou lá. Vou já. assim. horas, ó, acabei de Eita, replantar. Que graça. Nossa, mas ela vai crescendo assim, ó, eu toda eu, espetadinha. Eu acho que eu já vi dela. Você tem? Eu acho que eu já vi. Não, eu não tenho. Não, ah, não mas, tenho. mas agora vai ter aí, ah, ó. Olha que belezinha. Obrigada. Tá vendo? Eu, tava... eu tenho o meu irmão já levou. Ah. E agora eu tirei essa daqui. Eu falei, a Madalena gosta das, das suculentas, né? Ah, tá. Eu vou levar. Aí eu vou aí, ela aqui. Tudo bom? Graças a Deus? Deus? Graças a Deus. Estamos aí. Tem um presentinho pra você. Não É. possível? É. Acho que é seu. Vai ser... O que te servir, que eu tenho certeza que vai te servir, você vê. É coisa de homem. Ah, mas é coisa vai. de mulher também. Ah, mas vai servir, com certeza, né? Eu prometi que trazia, tô trazendo. Ah, ó. Ó barulho, Ferramenta, né, seu ser. Bora, é isso, meu amigo? É, é ferramenta e as coisinhas que é pra casa. Vai dar certinho. Meu viu? Deus do céu. Mas o único que mandou bar. pra você foi o rapaz lá da recicladora. Não é possível. É. Viu, o Ademir? Aí, ó. Aquilo que eu falei pra você, eu ia trazer pra eles, que você que deu, tá? Então eu tô entregando pra eles. E você falou pra mim assim: eu vou Na falar é pra você que <risos> é pra deixar. um queijinho pra mim. <risos> isso aqui é pra casa. Ó. Olha, oh, é... como diz, é mais, mais pajano, né? Deus abençoe. É pra nós, né? É pra nós é. né? é é... cozinhar. Vocês recebem muitas pessoas em casa? Recebemos é. muito, viu? Um aqui, ó. E é mais coisa de mulher. E Beleza. colher nós estamos precisando bastante, Beleza pura, que... né? Ah, Tava sem, Deus abençoe. Agora isso aí, ó. É, é. é o que eu falei pra você que você vai fazer. É pra fazer os banquinhos de pescaria? Ah, <risos> tá meu <bom>? amor. <risos> Rio. É. E é, Cícero queria andar para baixo, eu fiquei com muito medo porque o rio é muito extenso. Nossa, tá? perigoso Mas é lindo, o, o, o Madalena o é lindo. O lugar é lindo. É um sonho, e, e o José começou a cisco, pensar com ele. O papai falou que ó, quando ele tá normal, que ele tá no um tempo assim, que não tá na corredeira de chuva, ah. ele dá uns bugs. Tá, lá. Ele fala, eles falaram ah. pra Dar, sim. Quase, dá sim. É, o José falou que eu quero voltar lá com vocês, porque ele lindo. Se Deus muito quiser, lindo. dizer é né, mesmo. Por isso que falei de ser. Estou juntando uns troquinhos, vem comprar um caiaque quando eu descer o que eu ia fora. É isso Ah, vai, ah, vai, Deus céu. quiser. E ele que é, com certeza, né? Com certeza. Não, vai. também. Sim. para ah, pra dentro, quer ver o caíque. Isso, Ele tá ali varrendo já vai tô, também. Estava dando uma limpada, ele não vai fazer um pneu de minhoca na nascer. É bom, né? Lá no pai tem, mas todo mundo arrancando vai indo pra então vamos montar um crião pra nós ali. Então vamos lá. Vamos. Deixa eu só pegar aqui. Eles estão lá, lá, ó, mexendo com a minhoca. Vamos lá, José? Com vai, vai. Milho. Vamos, vai. Vamos, matar nós é noisa pra dentro. Aí tem coisa que é sua, é bom você pegar, lá, já, já guardar. Guarda e curta ali dentro. Ele falou pra mim, José, que ele é vai. Ligadinho. Ele falou pra mim que ele vai com calma, vai separar mais. Aí as ferramentas que tem aí dessa vez, fui eu que é consegui. Como é que ele chama mesmo? Ademir e a mulher dele é Tereza. Só o Ademir? Deus abençoe o seu trabalho aí. Obrigado pelas comências que mandou vocês aí pra mim, viu? De coração mesmo, viu? Pode ficar tranquilo com o seu queijinho vai, viu? Falou, meu amigo. <risos> ele falou comigo assim, ah, fala pra ele mandar só um queijinho pra mim. Eu falei, isso é de menos, velho. Agora deixa eu, deixa eu ver aqui o... Aqui tudo Ah, olha quem tá aqui, ó. Olha esse Mal Bão demais, mara... agora melhorou muito. Agora tá mais do que bom e esse bigode aí, vai falar que nem o meu, é? Ah rapaz, olha, tá, vai ter um bigode que nem o meu. Ah, eu vou falar. Aqui, olha lá quem tá lá junto com ele, ó. Você tá bom, moço? É esse. Beleza mesmo? Não. Bigodão também? É. Bigodão também? É. Tô falando, viu? É. Tá mais atento, Os bigodudos né? aqui, ó. é xerife. É coisa boa. É. Você tá fazendo aqui então? Não, aqui eu caí para fazer um grande de minhoca. Aí, gente. É minhoca tradicional mesmo. Vai é. usar, usar para pescar? Então usando terra, estropo de galinha, é, é, é, canjiquinha, sobra aqui, né? Barro, vai, vai tudo dentro. tudo aqui para dentro, né? Isso. Ó que estiver cheio, aí nós vamos molhar bem molhadinho mesmo e soltar as bichas. Porque e vai daí... dar umas minhocas grande ah, e bonita, tá, hein? Aí. Com certeza, né? É. Porque tem que esperar curtir, né? É. Eu curti bem mesmo. É, aí você coloca. você coloca Agora mata, né? Agora não pode. Tá não, mata mata porque vai produzir um gás aí na terra, vai... Uma, uma, alguma coisa que não vai deixar você viver. Se você fizer, nós vamos dar muita pescada né? E eu aposentei, só volto a assinar. Aí você vê, aqui estão tá os flaguinhos ainda piores. Só falaram que ninguém é dito, né? Mas esse franguinho está com 60 dias. Rapaz, não dá pra acreditar, né? É caipirão. Caipira. Aí, pessoal, vocês têm frango agora com 20 dias pra vender no, no, no açougue, né? 20 dias já vendo no açougue. Aí, ó. E aqui com 60 dias, tá essa molecada bonita aqui, ó. Que beleza, não? E aqueles galos, se senhor tá por aí, né? Tá por terreiro. Ah, que bom. E lá está o pessoal moendo milho, ao estilo antigo. É, vai tá, é, para dar para os franguinhos ali que acabou a ração. Vamos buscar mais só amanhã. Né? Olha lá. Está ele aqui moendo, fazendo musculação. Ah, não, ah, olha lá, olha lá. Pensa o quê? Pensa que vídeo de YouTube era fácil, é? É. Vídeo de YouTube não é fácil, não. Seca, né? É. A é, é doce, mas não é mole, não. É, hein? pois é, hein. Acho que a é bom, um mole e o outro enche uh, o bandinho ah. que dizia, né? <risos> e ele tá, tá de buiando o estilo antigo também, ó. De boiano na. Eu gosto de usar não. o outro sabor pra tirar dali, que é mais, eu acho mais que é mais rápido. Até verdade mesmo. Aqui ah, outro mono. Aqui tá só um pouco. Tem mais tardezinho. Acabar é capaz de uns trinta. Beleza, né? Graças a Deus não tem doença nenhuma. Aquela doença que passou aqui, ela levou um monte né? Leu, o carro arrebentou com meus galos. Tinha um pai de galo aí pra ter. Sobrou só aquele ali, ó. Mas agora, graças a Deus, tá está de novo. Que bom, né? É isso que importa, né? É, eu não, não fico sem falar pra você. Não dá, eu... né? Não tem jeito. Onde é matemos para jantar. A semana tinha matado mais outro. Fica assim por diante. E graças a Deus não vai faltar tu muito. Não falta, graças a Deus não. Não falta. Preenchemos muito e começamos a boa, tá? Olha aqui, pessoal, milho que o Josué estocou aqui, pros frangos, para as galinhas que ele tem, né? Agora esse aqui, ó, ele falou que é pra assar carne. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, mas não vai achar ruim, não. Ninguém vai achar ruim, não, comigo. isso aqui vocês usavam pra quê lá no passado? Hã? Lá na privada. <risos> ou, ou não teve ninguém que usou isso aqui? Aqueles mais peludinhos. <risos> ah, ah, conta pra outra que não sou. <risos> <risos> Agora esse aqui, esse aqui é pra, é pra assar carne. <risos> e faz a brasa. É, faz a brasa. <risos> Mais um pouquinho aqui, ó. Ah, é. A gente brinca assim, mas no passado era nosso papel higiênico. Era, Eu Pior tranquilo. que era mesmo. É, era, mano. Pensa que não, mano? Vou chegar lá dentro. Vai descer ou vai ficar enrolando em cima, moça? Vai, <risos> coragem. Aí tá ficando limpo pra poder botar, né? Era a sua dela, a dela. que meteu essa galinha? Verdade. Isso aí. Vem pra cá, é uma benção, é uma festa. Ô Madalena, <risos> você tá comendo outra vez? De <risos> novo. Mas tá você Sim. tá comendo de novo. Sabe, eu acho que eu devia chamar assim, Maria Fruta. <risos> né? Porque o tanto que eu gosto de fruta, ai, eu ai. devia chamar Maria Fruta. Vazinha, Gente, dá uma, uma olhada nisso aqui, ó. Sim. Olha. Mas não foi tudo eu, não. <risos> foi não? Não, mas essa <risos> Essa e essa, aqui. já tava aqui, ó. Tô só aproveitando é o... <risos> Eu vou falar pra você a verdade hein? virou, virou já assim um... <risos> olha que beleza aqui pessoal, olha que coisa mais caprichada, ó. Oh, coisa boa, coisa boa, e tá caro isso aí. Abacaxi de horta. Abacaxi de horta? É tá o mel, né? Isso aí é melocassi não, você é aquele outro. É, ananás, né? Ananás, né? É, pra mim tá tudo na dentro da é família de abacaxi. Não tem isso, não. Eu falo que é abacaxi. Pra mim é abacaxi. abacaxi. Dois, dois votos, três votos. Três votos. O que você acha que é isso aí, Mané? Quatro votos. votos. Oh, quatro, quatro... Eu acho que é ananás. Um voto. E você? José? Não. E você? O que é aquilo ali? É ananás. Ananás. Então você Ele perdeu, perdeu. Janaína. De cinco a um. Não. Você perdeu. <risos> Não, um, da dois, da dois da três, da três, quatro, cinco, a um. É, abacaxi. Ah, ah, abacaxi. não é abacaxi. Eu usarei ananás, El também, então é dois quanto é três. Ah, não, eu acho que é ananás também? É, é ananás. É Agora o negócio é experimentar, né, Madalena? É pra pra saber se é ananás e se é abacaxi, né? Primeiro, mas tá bom, né? Dá uma de Madalena. Ai, vai estar gostoso, viu? Mas, Madalena, de novo? O cheiro tá bom. De novo? Puxa limpa. Não tô nada. Aí é, é, é puxa mesmo. Não vou. Aí é puxa a língua. Aí gosto do aí puxa a língua. Ah, então É, que... é, é, entendeu? E ele vou, é melhor. Então, pra eu saúde. não posso comer, não. Eu quarto corto minha se língua. Se ele é, é melhor pra que saúde, saúde não, não lá não, pra, pra baixo. Pra é, baixo. É, é esterco, né, pessoal? Gente, eu vou mostrar pra vocês mais uma vez uma coisa que eu não canso de ver. Estamos na casa do Josué e da Janaína. Aquela lagoa é dele. E aqueles peixes ali também é dele. Então, deem uma olhada na bênção de Deus ali, ó. Opa, estou um pouco longe. É até natural que a câmera balance olha lá. Dá uma olhada. Olha aí. Gente do céu, que coisa, hein? Eu não sei quanto tem lá. Eu estou vendo mais ou menos assim por cima, quatro. Olha Olha o tamanho. Vocês já viram muita gravação que o nosso amigo Kaique faz aqui, né? Então vocês estão acostumados, né? Mas agora no meu canal vocês vão ter também mais uma vez essa visão. Dá uma olhada que beleza. É que aquele pezinho de va milho vassoura não está deixando filmar. Mas ali no pé do, do milho vassoura desse grandão aqui também tem, ó. Ó, tá vendo? Não é que não dá para ver direito. O milho vassoura não tá deixando. Mas também tem. E aqui, mais uma vez, o pé de ingá. Olha que beleza. Está começando a amadurecer agora. Teve uma inscrita que pediu uma muda do ingá. Ou pediu um, uma maneira de, de plantar um ingá desse aqui. né? Eu não sei, não tenho nem noção como é que, que faz. Se nasce por semente, não sei. Eu até comentei que eu não tinha noção né, de como fazer. Mas é muito gostoso esse ingá. Comi muito ano passado. Esse ano é provável que eu não vou ter tempo de comer. Porque ele não deu ponto ainda. De maturação. Maturação que faz? Acho que é, né? Que fala. Dá uma olhada, gente. Que coisa boa. Olha só. Junta as varas, a minhoca e a lagoa. que que dá, hein? Hum, dá peixe bom na panela. Ó, agora eu vou mostrar... Como que ela é caprichosa? Plantou, pegou, ó, ó. E mais uma vez aqui para vocês, ao vivo e em cores, os engas. Meus amigos, eu vou tentar ver se eu mostro para vocês uma carpa, uma carpa não, uma tilápia, tilápia, falei errado. Que o Josué olhando daqui calcula em uns Quantos quilos você calcula? Quilos. Uns 5 quilos. Olha. Dá uma olhada naquilo. Obrigado, viu, nega? Muito obrigado pela força. Deixar o dedo filmado. É, coisa boa é coisa boa, viu? E ela tá voltando. Ela tá paradinha lá, tá voltando. Ô, Josué, sabe como uma pessoa falou pra mim... Que eu não concordo ah. Que ela tá lá em cima porque não tem oxigênio na água Você acredita, é isso? Não é Ela fica lá pra cantar sol Então, rapaz, olha lá ó Não tem oxigênio na água Como que não tem oxigênio na água, água meu Deus? Ela entra de frio é ou muito mais da é é lá. Aí a água pro é mais quente é claro. por cima É, ué É, valeu a intenção da pessoa falar isso, mas não é A água cai ali direto Não para de cair água tanto é verdade que olha lá as duas bicas lá, o que cai água lá dentro, ó. Tantinho, eu tô com o moço Olha lá, ó. Ele não não Tá vendo? Então. Vamos cortar o abacaxi, pessoal, Já tô gravando. <risos> eu falo que é o ananás. Já tô gravando. Pimenta não. Já? Já? Ah, lá em, em na casa do Carlinhos, na sala, aquele negócio de abacaxi, inclusive, que a menina fez lá, aquele doce de abacaxi com pimenta. Eu ah, verdade! É uma delícia! Verdade, a Madalena, a madalena, boa, né, a madalena né? lembrou agora, é verdade. Eu não gosto muito de abacaxi não. Mas é mesmo, foi um doce de abacaxi, abacaxi com pimenta, me perdoe aí a resposta dada chama, sem pensar. Aprendeu de uma pessoa, que passou pra ela Um segredinho e ela fez lá Nossa, Foi, gente, foi, isso, foi verdade mesmo Eu tinha esquecido, tô ficando velho Foi Tatiana, é a Tatiana que... É, foi a Tatiana que fez Ela era casada com um japonês, acho que Na época, né? Era, era casada era. com o... Era. Era o nome dele, Guilherme? O Guilherme Então, eu tô perguntando Porque lá na China, lá na China não Lá no México, eles fazem muita fruta com pimenta E eu acompanho o canal lá Sim, eu acompanho o um canal de uma moça, é bom, que eu gosto. É bom, é e bom. E ela comia e eu fiquei com vontade, eu resolvi fazer. Ai, mas ficou tão bom. Quem gosta de pimenta é uma delícia. Pimenta, a fruta, sabe? Fica aquilo gostoso. Agora, realmente, eu acho que pimenta combina com chocolate. <risos> Pode parecer que eu não sou tão caipira assim, né? mas é verdade. Chocolate com pimenta é muito bom. bom mesmo. O cheiro tá vindo aqui. Olha que delícia! Tá. Vamos pra Madalena experimentar esse negócio. Tá vindo aqui, tá um cheiro. Um mas Madalena, mas você vai comer outra vez? Vai, vai, ainda não. pra almoçar aquela carninha Só maravilhosa. Um porque o abacaxi é muito remoso pra mim. Mas Madalena? Gente, que tem Eita nós Aquela que te criticou não sabia o bem que tava fazendo, né? Hum... É Muito na bom? Mãe. Isso aqui é na naiva, hein? Mas eu aposto que tem bagatinho, mas gostoso aqui. Pra hum, você, eu, tô, eu dou um pedacinho no meu coração. Certo? Um Eita é paixão! Eita paixão! Eu vou pegar um pedaço pra você aqui. Se prova! Nossa! Hum, tá! Hum. Dá lá tudo, ela... Matilde! <risos> Muito bom, né? O Matheus tem. não come, ele tem alergia. Não tem. tem abacaxi, tem mas alergia, tem, Matheus? Tem. Ficar com na garganta, na linha, depois você pode comer. Ah, é? Nossa Senhora, eu não posso comer. Eu não posso comer. Sim, vai, esse vai, é dessa chuva, são todas daqui do sítio, viu? É, por isso que é bom morar na roça. Até tá pingou isso aí. Então, tá tão. O gosto tá pingando. Tem banana madureando ali pendurada. Você não sei se tá você demonstrou. mostrou. caminho tá doente. Hum, hum. Banana pendurada. Ai, não. Hum, não tá, hum. Hum, hum. Não tá não ter, mas... Ô pessoal, é o seguinte, eu acabei de falar. Que, que eu casa, achei que eu não mas... fosse comer do Ingá né? Agora... Já tô comendo. Essa parte que tá doce já, ó. Tá madura já, ó. Oh. Já tô comendo. E eu ganhei uma muda ali do Josué. Quero plantar. Se Deus quiser, vai dar na minha casa ingá. Você, Mas você acha que eu descarto a casca da abacaxi? não, nem... vai fazer um é, igual eu faço também que delícia, porque eu faço lá em casa, casa também, também. Não, né? eu faço em casa também então eu coloco tudo dentro do liquidificador e lavo, bem lavadinho já, já lavei, né, vou lavar de novo porque tem uns desgraçadinhos aí que então eu acho que a gente faz tudo ah, tudo, né? tem, tem, desgraçadinho, tem né? ah, eu sei que o canal é meu, meu, peço licença. Ah, mais... Mas nós somos a mesma família, filha. Nós não tomamos bordoada. A gente toma bordoada junto. Por isso que eu dei a liberdade de falar. Então, eu temperei o um peru pro Matheus, Lucas, que queria muito pra família inteira. Tudo bem. E aí, eu peguei os miudinhos do porco e coloquei lá dentro. Que é molinho, se cozinhar demais, fica amargo. E aí eu sabia que ia sair, ia dar aquela cozinhada lá dentro, que estava tampado, fechado, né? E o calor cozinha, ficou maravilhoso. Mas não deu pra costurar a bundinha ali do, do Chester, do piruzinho. Aí teve uma pessoa que falou assim, ai, que nojo, aquilo saiu pra fora da bunda do peru. Aí, gente, me poupe, né, gente? Sejam felizes. menos críticas, né? Mais coisas construtivas. A vida é tão bonita. Por é conta servida. disso, por conta disso. Gente, tava uma delícia aquilo, você entendeu vocês, acho que tá com inpédia que não provaram, mas tava, tava maravilhoso, tá mesmo, é, Matheus? É que você nossa. faz? Faz assim ó, vem, vem aqui nos conhecer, vem aqui pra, pra nossa casa passar um dia, pra você ver a nossa vida, pra você é. ficar com vontade. A nossa simplicidade. Ai, é. gente, melhor, pegar uma fruta, comer com a é casca, pegar as coisas com a mão, ah. comer descalço. É, aí fala é, é, aí fala assim, ó. Pra cá você lavou a mão pra poder mexer ai, na, na galinha? Ai. Você lavou a mão pra poder mexer no peixe? Nossa! Ah, me poupe! Fala pra mim, como que eu vou cortar um abacaxi se eu não segurar ele? Ué! Aí não. eu fiz uma maionese. Eu tive que, A maionese era 20 quilos! Como é que eu ia pegar uma concha e mexer 20 quilos com uma concha? Você tem que esterilizar a sua mão, botar um e ir lá e fazer. Lógico! O pessoal precisa comer, gente. Então assim, não me levem a mal, eu sou essa pessoa que eu sou aqui. Adiante, entendeu? Claro que a gente faz tudo com amor, tudo com carinho. tudo limpinho. Mas tem hora que cozinheira não dá, gente. Como é que você vai amassar uma cosquinha com luva? Viu, viu Janaína? Tá Janaína? Janaína, ah. Janaína? Como se lá no restaurante que a Chiquetosa vai comer? É, Hã? Ah, lá é, atrás? É. Mala, ah, ela sabe. olha é, só o que tá acontecendo lá, né? Nossa, então. aí ah, né? eu vou comer no barbaco, vou comer no Senna onde. Mal ela sabe, né? É, Acorda ué. pra vida, filha. Tem, tem gente que fala assim, ah, mas será que vocês não estão com bactéria do Gente, <risos> a, gente Ai, meu Deus, a gente tá com mais saúde do que nunca, a gente tá nos saúde, graças a Deus. E outra coisa, qual a diferença, a gente tem fartura na mesa, não falta carne nenhum dia, graças a Deus, Cícero. Verdade, eu ó, sei. Ó, o avião fez, eu te parizei. ó, o que faz tá aqui pra nós, ó, pra você ver, ó. Tá cheio de carne de porco. Olha Olha, você quer vir aqui, este, ó? Tem peixe, né? É, ó, esse peixe é. aqui nós vamos tentar pra nós comer, gente, na janta, um arrozinho ó, aí, tá vendo? Do posto que tem aqui, ó. Tá vendo só? Tem essa daqui. Quer ver, isso aqui é cidade, mas vamos mostrar, né? Você quer ver? Isso aqui é mocotó. Ó, o mocotó do porcão tá aqui, ó. Então, gente do céu, pensa numa coisa boa, boa. pensa numa coisa gostosa com feijão. Sim. Então, você conseguiu né, no meio do feijão? Meu Deus do céu, ah, e gente, que tá aqui, não sabe, não sabe o que, que é, que é viver. Não é, mas é assim, a gente recebe crítica sim. Que Já recebe. Isso, recebe, recebe, recebe sim. Ó, oh, eu não tive nem tempo pra costurar aquela bundinha lá que precisava costurar, porque minha família queria mais diversidade na cozinha. Queria, queria era comer, não comer, tá preocupado. comer arroz, feijão, macarronada, é, peru, carne de, de porco. Eu sou sozinha na cozinha. Então, eu não posso Ai, mas eu tenho que, então, né? Gente, o que é isso? E né? é uma né? Não vai lá, esses monos que o os supercarbios açougue que vem de matar, mas é feita aqui, né? Ela fez aqui, né? Não, na terra da batalha. E eu vou dar um exemplo. Quem será que fez esse molho aqui? Não foi eu. Será que ele pegou com a mão dele ele lavar a batata? Né? Então, será que ele cortou a cebola com então, É, ué. Eu só sei que tá uma delícia. O Cicero vai provar essa conserva aqui, porque é uma mineirinha tudo de bom. E, gente, eu acho que as críticas de vocês é porque vocês têm vontade de nos conhecer. Vem pra cá. Né? Vem, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Né? é assim Isso. mesmo. Aí eu nem quero responder muita coisa, porque, sabe, eu tô feira. Tô... Não, não compensa, não. Pensa, sabe, coisa banal é banal. Ah, mas a aparência do peru, a gente eu não quer aparência, eu quero que seja gostoso. É o sabor dele que eu interessa. Ser é o Então, então. se matar um porco ali, para começar, eu não gosto do porco seja branco. Para mim, o porco tem que ser sapecado. Se eu vou fazer um branco para vocês na hora, eu vou fazer um sapecado totalmente diferente. Para começar, tem que ser sapecado na paia do pinheiro. É tradição de Minas Gerais. É, eu já vi fazer isso. já. Não adianta, o porco ele já sai tipo defumado. Deu. Aí você cara, você vai lavar, vai ter... Mas, gente, não vai ter como ele ficar branquinho, depois é pecado. Sempre, sempre, né, Pare com isso, gente. Viva a vida. Né? A vida é longa, a morte é a morte Mas é isso aí, né? Janine. Aproveitou, fez um desabafo, isso é bom. É, mas... Não é ruim, não. É. Eu te defendo porque eu sei, já passei por isso também. Passei por isso também. Que flambeira, gente. Nós não somos perfeitos, a gente tá mostrando dia a dia. A gente tem mais que ser feliz. É? é. Ó, esse começado, muito com a força do Cícero e a Madalena. Não vou mentir, o Caíque já existia um canalzinho ali, só que era, tipo, era de jogo dele e tal. Aí a gente, como viu o Cícero e a Madalena entrar na nossa família, viu que era a família, a gente trouxe eles pra dentro da nossa família e assim o Caíque montou o canal pra mostrar as coisas aqui. Lógico. Mas, gente, somos... Aqui, ó, o youtuber Caíque é esse aqui, ó. aí, né? Vai lá, fala o nome do Kaique, do, do canal Caíque. Canal... Agora tá Família Mineira. Então, que... é canal Família Mineira, é, gente. Foi o nome que, tipo, antes tava com ele Verde, só que eu prefiro colocar a família mineira Foi melhor. Ou é o vídeo mas Eu faço vídeo também Minha mãe também faz, como ela faz a receita Meu pai e o coelho faz pescaria Como vocês estão vendo lá, se você acompanha o canal Então é várias diversidades Entendeu? Então eu coloquei a família mineira pra... É só colocar lá, canal família mineira é. E vocês vão ver essas bênçãos lá Aparece lá, é o que dá um fogãozinho na foto É esse isso aquele fogão ali, ó Aquele fogão lá, ó ah. Esse, esse, esse falasse, hein? se vocês fogão Se ele falasse, hein esse então, ele já cozinhou comida nele, viu? já ah, lá, Ontem eu fiz um frango caifira. Ó, ele não tava. Mas ele ficou correndo e de estar aqui. Ele tá aqui com o todo dia. Ô, Matheus, conta pro Cícero. Você ficou vontade com comer o meu prão de hoje? Quem mesmo? <risos> ontem, infelizmente, não deu pra visita que eu tive que ir lá em Congonhal, lá no Duarte, onde ele comprou a polícia treinar lá ontem. Aí eu tive que ir lá, mas eu fiquei só na vontade. Mas vai ter outros. Vai, eu, vai ter, eu, vai. eu vi um bocado ali solto ali no terreiro. Com certeza vai ter outros lá. Agora eu vou comer um pedaço de abacaxi. que se eu ficar dormindo de topo gravando, eu não vou comer não. Pessoal, por baixo do fio, olha só o tamanho dessa. Opa vento. Olha o tamanho dessa, ó. Que é a parceira dela mais, mais pra cima, ó. bonitas, hein? Ó. De 4 kg pra cima é certeza, né? De cima é um o macho, aqui embaixo é a cima. Como é que você sabe? Pela coloração, não do... deu, você tá precisando ver também. Bom, eu não... De cima é mais azulado um pouquinho. Eu não baixo. sou da roça, portanto, eu vou dar 10 a 0 pra você, porque eu não sei. <risos> e também, que eu peguei ele que tá Esse na esses peixes a gente pegou Beleza tudo na repente em cima, quando tinha, eu antes lembro, de morrer, que soltaram o negócio. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. A gente pegou soltar, e foi, eu fui soltando e foi a no sé. Eu sei que causa sete cada um. Ah, então. Tinha dez ali. Assim. Olha lá, olha lá, olha lá, o maior tocou a outra. É o outro mar. Tocou ali, ela aí. Peguei uma cena bonita agora, viu, Josué? Oh, acho que o macho. Olha lá, oh, olha lá. Olha lá o machão. Ah, tá viu a, lá. Diferença? a diferença? É olha tá... ah, ah, tá... a, a, tá... a... A, a diferença de para o outro. Ah, e o tá dá mais de lado um pouquinho. Além de você falar, ainda foi. A natureza foi a seu favor, né? Você viu só? Provou, provou. E ele falou lá, ela mostrou lá, né? Foi. Essa cena aqui valeu a pena. Opa, lá vou eu outra vez. Olha lá, Olá, ó, ó, gente. Hum, a traga maior. Conservar. É Olá, gente, é ó, ó, ó. Deu gosto, é, hein? E isso numa panela, panela, de, panela de ferro. Panela. De ferro hum, olha lá, ó. Mas agora eles que esse ano eles vão casar. Maravilha de Deus. E aí, como? Olha cá, Agora lá fora, filafon né? essa, tá vendo? Não, corre. Olha aqui isso, como é cor. Não, olha mas, que agora vai perto. Tá vendo até os olhos, peixe. Oh, ela tá mexendo com as barbatanas. Arruga, que tamanho. Oh. Arruga, yeah. olha o <risos> meu, olha o Não pode lá, né? É, tudo duro que já é difícil é segurar ela assim, ó. Arru. Arru. É difícil Arru. segurar por causa da... Olha lá, fechou, correu assim. É, o ela é? Tá, aí Ai, tá, tá, tá, é, é bom, viu? Não aí. pode. Tá, eu tá aí ó. Tá aí. Ai, é bom, Não, vou deixar assim. É. É. É. É. Olha o tamanho é. delas. Olha o tamanho disso. Hein. Gente do céu, é hein? Olha que Pequena não? Correndo que vê? Olha o tamanho disso. <risos> Olha isso, você vê, velho. Olha isso, não quer ser, velho. Mas ele é grande mesmo, as duas, hein? O almoço. Ele tá ventando muito, tá complicado, tá no alto. Kilo, cada uma. Mas o Marinho matou, o papai tava mais um pouco, eu fiquei bravo. Matou, é. matou no tiro? Matou no um Marinho, de três. Por que você é mineiro e é o um trem. O mineiro é mineiro. O, o mais forte. mineiro é logo ali. Logo ali e o trem. Nossa, o, trem o trem é, o trem trem é daqui. o de guarda. galera, ó. Aô, coisa boa, é coisa boa. Gente, vocês viram, Madalena? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ô, Madalena, mas o que você tá fazendo aí, Madalena? Ô, Madalena, o que você tá fazendo aí, Madalena? Madalena vocês tá não viram mais aqui, ó? o meu da família aqui, ó. Vem aqui, Cícero, mostrar, sentado aqui, que nem uma é, pessoa. É, você é. vai comer, cê, cê, O lugarzinho dele é aí mesmo, né? É, parece uma pessoinha, Cícero. E é tratado aqui que nem um filhão. Legal, fala a verdade né? ó os molhos do Caio Oliveira sim você tem de tudo jeito ó pimenta calabresa choio com alho ó inglês tem de tudo que é jeito molho kimnei até eu vou cair nessa pessoal vou porque se eu ficar aqui eu não como você já viu luxo, Madalena vou ficar devendo você o povo que a farinha tudo você já viu é molho de pimenta com maric com limão um pedaço de limão não, ainda não. É uma iguaria diferente. O pai fica bom, o Cícero. Eu imagino. Fica uma delícia. Ó. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos comer um pouquinho, porque a coisa deve estar muito boa ali. Então vamos comer um pouquinho. Deixa eu só né? mostrar como é que tá a situação aqui. O José vai se servir. Vamos lá. novo. E essa carne aqui, José? Oh, sim. Ai, eu carne de porco hum carne, porco. Hum, carne Sim, porco. de hum, porco rapaz faz... olha olha olha <risos> feijão é um traço, é arrozinho. Coisa arrozinho coisa boa é coisa, é coisa é boa isso aqui essa canha aqui é... <risos> ela é o lombo porco lombo um é meu deus deus deus deus deus deus deus ó. deus deus deus deus e nós vamos lá em casa com o Galacá no essa aqui? <risos> essa é especial. Essa é aqui é o pernil. Né, Mateuzinho? Eles estão fritando, certeza. É Ô, Cis, Vamos lá. Mostra o galo com a galinha. O galo, o Josué, a galinha sou eu. <risos> Ganhei de 20 anos de casamento, Josué. Galo com a galinha, olha que belezinha. Chega no urto. Aqui, eu andei Onde você vai, moço? Tá eu vou. Onde você tá indo? Pode gravar. vamos lá. Você tá, tá indo? indo. <risos> vamos lá, vamos lá, Josué. O Josué, o Josué não, é, não é uma pessoa acanhada, mas ele está um pouquinho acanhado, mas eu vou, des, vou desacanhar ele. É o seguinte, nós estamos conversando aqui sobre coisas que pessoas não sabem, eu não sabia, aprendi hoje com o Josué. Então Josué não vai ter vergonha de falar, porque você vai ajudar outras pessoas. Vamos lá, Josué? Ajuda nós aqui. E meio, meio constrangido falar isso. Não é. tem que estar constrangido, senão eu vou falar. Ah, então, <risos> então fala o seu. É o seguinte, para, para quem tem problema de hemorroidas, a pimenta comari no molho, não é isso? Era é, é ela pura? Ela pura. Três por o molho dia. dela faz mal. O molho dela faz mal. Quatro, ela. Aí come três por dia durante? Três meses. Três meses, noventa dias. Noventa dias. E ela cura. Cura. Ela cura completamente. Cura o que, senhora falou? Hemorroida. É hemorroida! Ela cura. eu sofri seis meses com isso, Tomei remédio, tomei fumada, uma coisa ou outra. E não, praticamente não estava vendo resultado. Aí eu fiquei descobrindo. Deve, deve uma esposa que descobriu para mim. Passei a usar faz 15 dias. Nem a fumada minha, eu já não estou usando mais. Ou seja, o molho aqui é faz mal, né? O molho faz mal, mas é por causa do que eu Vinagre, óleo e limão é ácido. Aí você não sara. Aí ela pura. É, tem que ser ela pura, que bota tá aqui, ó. Aí, ó. Aí, beleza. Três por dia. Durante 90 dias. 90 dias. Tem gente que bebe com água, tem gente que rola, passa, não um, faz um bolinho de pão. Entendeu? Se for na água, ele também consegue, aí fica por cima. E você bebe com com água, né? Entendi. E eu gosto na comida. Ah, é bom. Na comida é bom. Pronto, tá, entrega o recado. É, cura, né? Vivendo, a morrendo, mas que é... E aprendendo, vivendo, aprendendo e morrendo sem, saber nada. sem saber nada. Agora a madalena está ali, meu prato é isso aqui, ó. Meu prato não, o prato é da Janaína. A comida é, é minha. <risos> o prato é nosso aí. Eu estava conversando com o meu amigo Josué e caiu um assunto sobre plana e eu então ganhei de presente uma plana já fabricada por indústria e ele falou assim: Será que é igual uma que eu tenho ali? Eu falei: Pega lá, eu ver, olha só. A dele, e essa é antiga mesmo, galera. Essa aqui é, é, é praticamente as primeiras que saiu. Era essa tudo feito à mão, tudo feito. É só o aço, só o aço dela, é que logicamente é feito em fábrica, né? Fábrica mas própria, mas até foi usado aí, ó. Casa, né? Acho que não, bem porque o rasgo, não, porque o rasgo que tá lá embaixo é rasgo de foi feito mesmo. Empresa, mas olha que beleza. ó. A madeira foi feita tudo com certeza com formão, fez o rasgo embaixo. É, Aí tem um calço acho... em cima, né, José? Tem, tem então, um calço aqui que é, nós né, fala de cunha, né? Isso, trava. a cunha que trava. E eu passei aqui na porta, do José, bem devagarzinho e ela tá, tá funcionando. <risos> que, que, certinho, é. que é antigo, Eu acho que é da. acho que do tempo meu vou, antes que. com certeza, né? Só pelo eu jeito do carro. Tava com meu pai e agora tá comigo. Só pelo e jeito do carro. Meu pai comprou uma uma nova, uma dessas mais modernas, não não tem o corte o corte que nem, que nem tem. tem esse aço aí né eu acho que o aço da outra certo é um aço bem mole né certeza aí lá vai esse aqui dá aí José agora aí você vai guardar então para o Caíque guardar vou guardar aí Kaique, futuramente você vai usar ela para ir sua casa <risos> muito bom mais um, uma lembrança é, passando, que a gente né? tem das coisas boas que a gente vê isso é muito bom agora ficou bom Escutaram esse barulhinho? É de outro passarinho também. Olha só que imagem mais gratificante que eu estou conseguindo aqui.